oh ó oh, gato muito bem esse mundo aqui duas gato burlando mas é porque a dois eu fui tirar a foto e deu tudo errado Aí eu tive que criar esse outro que é a versão com cheat no criativo tudo para tirar uma, uma foto a foto da thumb e deu errado <risos> Não, OBS. OBS. Miranha. Também não esque... Mano, mundo os miranha. Sai, esqueleto com a bobo. Toma. Por que eu tô indo pra cá? Eu acho que eu vou minerar agora. Eu acho que eu... Não, eu vou minerar aqui mesmo. É melhor. Não, sai, zumbi. Sai. pegar a pedra para eu construir minha casa. Não, o telhado Mano, o ainda tá aí Meu Deus, mira. que miranha fake Eu acho que eu vou minerar aqui mesmo Pronto, aqui, aqui oh, Mas eu sou burro Agora que eu lembrei que vai ser horrível O começo Não, mano, não, aqui é o pior lugar possível Mano, agora que eu percebi O, o trabalho que vai dar Não, eu tinha achado uma, uma Uma caverna, eu vou pra lá Aqui, achei Isso não é uma caverna não, isso é uma ravina eu acho que eu vou para cá, eu vou para cá, ó. já tem um pouco de ferro. no eu tô tocha. Eu não tão nada, mas no Minecraft Bedrock a sombra é. A sombra dos mob e do personagem mesmo é redonda. Oh, Você tem que. Alguém explica isso? Uma sombra redonda num jogo quadrado. Umas abelhas. <risos> Eu tô sendo procurado por um quadrilhão de pais de abelha. Eu sou criminoso, tudo porque eu acabei com duas colmeias. Eu sou criminoso das abelhas não peguei. O... Opa, ferro! Ah, zumbi, abó... zumbi abóbora gigante é porque hoje é Halloween, mano. tô gravando Halloween. Aí os, os mob tá. Tão, os, um, os mob vem com abóbora na cabeça. Porque hoje é Halloween, mano. Eu tô gravando Halloween. Ainda bem que o zumbi tava com a abóbora, mano. Ele. Caiu ele não conseguiu passar. Então, porque quando a gente tá com a abóbora, a gente consegue passar em um buraco de dois. Blocos. E os zumbis não. Isso é preconceito com zumbi. Ah, mano, eu já vou ficar aqui meu... Eu já vou ficar full ferro depois disso. mano eu já tô eu tô chegando na camada do diamante mano eu vou é melhor tomar cuidado porque já já eu vou achar diamante <S split> Vou pegar essa vara aqui depois eu, depois eu vou ir pescar me mata mentira mentira eu só tava brincando só tava brincando eu só tava brincando eu vou virar um homem de ferro pera pera eu vou pescar um esqueleto eu só tô pescando esqueleto vou deixar a porta aberta eu sou burro eu acho que eu vou terminar o telhado né Quase terminei, mano. é depois vai faltar só o chão. Você uhum. não ouviu nada. Uh, o ferro. Agora eu vou ficar aqui brincando com os com os bichos aqui, ó. Mano, eu vou pescar o esqueleto. Não, não, não, não. não. Eu não sei nada. Pronto, agora eu vou pescar um pouco aqui. <risos> Pera, acho que aqui não vai dar não. Vou pescar aqui, ó. Eu ganho logo um baiacu, mano. Ainda não. Se eu comer, ele vou nem Só vou ficar aqui de boa, pescando, escutando shit, escutando música. Uh, queria achar uma vila, mano. Porque, porque tá difícil achar ovelha. Ah, mas não, não, não, não. Pescar, pescar é coisa de fake. Aqui ó, aqui vai nadar ó. aqui vem nadar ó, e mata os peixes na mão, eu não sei nada Opa, e aí abelha, eu acabei com a sua comédia. <risos> sabe eu vou, eu vou, eu, eu, tô doido Meu Deus, eu me envenenei, fiquei com náusea e com fome Começar é salmão, e lá, Olha lá abelha lá sem comer. No meio do nada também. Mano, eu vou fazer uma tesoura. E por que eu não fiz um baú ainda? Eu tô precisando. Pronto, assim já, isso já é o suficiente pra fazer um baú. Eu vou guardar as coisas inúteis. In inúteis por enquanto. Mano, agora eu tô cheio de ferro, mano. O que, que eu vou fazer com esses ferros? Opa, posso fazer uma porta nova, mano. Eu craftei, craftei. Eu vou fazer o, os botão aqui, né? Agora saia daí, pô! Essas madeiras eu vou transformar em vidro. Nessa. Essa. Essas areias. Tô preso. Tô não, tô não, tô não. Tô não Quase que eu fico preso Pronto, agora sim, mano A casa tá mais protegida Só então, falta o terminar o telhado Pera, mano, pera, pera, pera Essas coisas não, isso, isso não Eu vou ter que arrumar a madeira lá Eu acho que eu vou fazer uma bigorna com esses ferros Se não me engano eu ver. Eu acho que é assim, ó, que se faz uma bigorna. Ah, tá essa da parte de cima. Pronto, a bigorna. Vou, agora eu vou trocar de lado esse banco, porque tá, tá, tá Meio também estranho esse banco. Eu tenho outro, né? Mas é de outra cor, é mais escuro. Deixa eu ver. O que eu, eu vou pegar aqui umas barras de ferro, colocar a picareta aqui. Pronto, pronto. Agora vou fazer isso... Não, fazer não, fazer não. esse bloco de ferro eu transformo em ferro normal. Já que eu não vou usar esses blocos de ferro. Agora eu vou lá pegar madeira e pedra. Aí eu com Aí só vai faltar o chão da causa... Da... Da causa da casa. Agora meu português hoje tá muito bom. Vou ver se daqui já... Então, meu mouse coisou aqui. Fez eu fazer um carrinho. Agora eu vou pegar água lá para o bebê, água. água do mar, que eu vou tomar banho, ó. Que eu vou tomar banho. Obfake. <risos> <vou> <risos> oh, fake! uma, uma bela invade minha casa. Mano, cadê essa abelha pra matar essa abelha? Tá invadindo minha, tá invadindo minha casa, mano invad... eu... Você vai ser processada, abelha. Tá invadindo a casa dos outros. Agora agora não vai dar mais, não. Meu miranha vai entrar mais. E pronto. Agora eu preciso iluminar, né? Nossa, um... eu fiz um pack de pau. É de graveto, tá? Sim, e agora no lado de fora. Agora eu vou fazer vidro, né? Não, acho que é melhor a comida. quem comida. Tô nem aí, eu vou assistir de TikTok. <risos> eu vou pegar carvão, mano. No meio da noite. Não vou nada. Eu vou colocar madeira. Abelha, sai daqui! Sai da frente da minha casa! Mano, as abelhas devem me procurar, mano. Por isso que ela tava ali, mano. As abelhas estão me procurando. O FBI das abelhas está me, me procurando, mano. Alguém me ajuda. Mano, aí depois eu vou colocar as minhas ferramentas de madeira. Pô, nem aí. Ah, mas eu tenho um pack de stick. Eu coloco esse em um pack. E, terminou. Time lapse, editou. Meu Deus, aí pronto. Esse é o episódio. Falou.